Meu cabelo hoje tá super, hiper, mega natural, porque meu creme de cabelo acabou do Brasil. Não tenho mais, já testei alguns aqui na Dinamarca, não gostei, não deu certo no meu cabelo. Se você tiver alguma dica aí pra me dar é, sobre isso, ou algum creme que você goste daqui, que dê pra passar no meu cabelo, é, deixa aí nos comentários também, tá bom? Mas o assunto de hoje não é sobre cabelo. É, eu tô devendo esse vídeo pra vocês já faz um tempinho, então, hoje eu decidi fazer o tour aqui pelo meu apartamento. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Eu fiz um tour pela minha casa, na casinha onde eu morava antes desse apartamento, e ele vai estar aqui em cima nos cards, ou na descrição deste vídeo. Tenho também é, o dia que nós fizemos um pouquinho da nossa mudança, como foi. Aí, nesse vídeo, eu também mostro um pouquinho do apartamento, como ele era, e algumas coisas que nós fizemos. Nós demos uma pintada, uma reformadinha aqui, outra ali, dentro daquilo que a gente conseguiu fazer, né, e do, e do nosso orçamento também. Então, nós conseguimos ajeitar e fazer aqui o nosso canto, a nossa casa. Então é isso gente, esse vídeo também da mudança vai estar tá aqui nos cards ou na descrição do vídeo, aí você pode ver depois também se você quiser. Se você é novo nesse canal, já se inscreve aí e também já curte esse vídeo para dar aquela força aí pro meu canal. Eu quero agradecer a galera que tá se inscrevendo, que tá curtindo, assistindo meus vídeos, comentando, tá sendo muito legal a participação de vocês aí nos meus vídeos. Como eu disse aí também no título desse vídeo, esse apartamento é um pouco velho e antigo, mas é, nós acabamos aí dando uma ajeitada nele, né, e ele tá habitável. Mas é claro que a estrutura dele algumas coisas do lado de fora também não estão muito boas. Foi um achado, né, achar um apartamento na cidade por um preço bom é, é muito difícil, aqui na Dinamarca, aqui em algumas cidades, principalmente essa cidade aqui também, é muito difícil você encontrar um lugar no, com preço bom, né, que não é barato, os preços de, de aluguel, né, pra quem não sabe, nós estamos de aluguel, esse apartamento é bem carinho, mas é um preço ainda baixo, né, um preço bom pra é nós que não temos, assim, uh, toda a grana do mundo pra alugar um apartamento. Foi algo que apareceu de surpresa, mas que veio exatamente na hora certa, com o preço certo, de uma forma que nós podemos pagar. Então, foi algo que, que foi muito bom para nós, e uma benção de Deus. Então, a gente está muito agradecido por morar aqui. Aqui dentro, acho que tá aconchegante, tá especial, então, isso que vale a pena. Para quem não sabe, o visto aqui da Dinamarca, quando você casa com um estrangeiro, você precisa ter um apartamento no tamanho que eles querem, no lugar que, que é adequado também, então tem algumas regras com relação ao visto e uma delas é a moradia, então é, ter esse apartamento para nós foi algo muito bom, esse achado foi muito especial, por isso eu quero aqui compartilhar com vocês a nossa casinha. Então é isso gente, espero que vocês gostem desse vídeo e bora para o tour de hoje! Bom gente, esse aqui é a entrada da, do meu apartamento, não é muito bonitinha porque... Eles não cuidam muito. Na realidade, as pessoas que moram no apartamento né, do primeiro andar precisam é, arrumar né, o jardim. Então, é a responsabilidade deles. Mas, enfim, isso aqui é a entrada. Eu moro no segundo andar. Então, é, vamos subir lá. Ali ficam as caixinhas de correio. É um apartamento bem antigo e velho. Ai, peraí que eu já tô cansada. Sejam bem-vindos à minha casa. Bom, aqui é a entrada. Já mostrei a entrada num outro vídeo. É meio bagunçado. Ali ficam as coisas do Simon. Ferramentas eu coloquei ali. Porque senão ele deixa em qualquer lugar. Aí aqui tem algumas bugigangas. Mas a entrada sempre tem nos apartamentos entrada. E é onde ficam os sapatos e as jaquetas. Aí tem um... Um espelhinho aqui e mais coisas para pendurar. Aí vou mostrar aqui agora para vocês o banheiro antes de ir lá para a sala. Aí, o banheiro também é bem antiguinho, mas tá ótimo. Aí ali tem um chuveiro. O chuveiro na está ali, <risos> mas ele fica ali em cima. Aí a pia eu de novo <risos> e o <faço> vaso sanitário né <risos> que é bom fazer as necessidades esse é o banheiro e né? agora vou mostrar aqui para vocês essa é a sala e aqui nós temos o meu computador né a minha mesa fizemos um escritório aqui que aí dá para eu editar fazer meus vídeos para vocês Ali tem um presépio desde o Natal, mas eu não pretendo tirar. <risos> então, é isso. Uma decoraçãozinha, né, que a gente tem aqui. Essa plaquinha foi feita pela Fernanda, minha amiga. E aqui vindo para cá, temos a sala, o sofá, ah, aqui tem uma lareira e essa lareira é o que a gente usa para é, esquentar aqui a nossa casa. A gente não usa aquecedor, é uma porque fica muito quente com aquecedor e também é bem mais barato, bem mais em conta usar é, a lareira. E aí aqui dentro dessa caixa, ó, deixa eu colocar isso para cá, aqui dentro da caixa... Vou mudar essas coisas aqui dentro da caixa tem essa madeira que ela é bem compacta então dá para você dá a gente pega essa madeira e coloca lá dentro e aí às vezes coloca para acender né esse, esses negocinho aqui que é feito com óleo um óleo sei lá do que e aí coloca fogo ali dentro e esquenta toda a casa é bem legal bem bom e é bem assim, é como dizem os dinamarqueses, fica bem aconchegante a casa. Mas, enfim, aqui é toda a minha sala. Ali tem minhas bugigangas para o meu crochê, os meus livros que eu leio, minha bíblia. Algumas coisas, câmera. Aqui. Temos ali a prateleira. Com as nossas fotos, a foto do mês da família, <risos> o calendário da família que nós fizemos e mais uma prateleirazinha. E esse também são os quadrinhos da Fê Souza, minha amiga, que faz um trabalho incrível. O Instagram dela é da Júlia, então se quem quiser vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, quem quiser conhecer o trabalho dela. Que é lindo. E aqui nós temos os meus passarinhos. Eles, eles geralmente ficam fora da gaiola, por isso que eu boto o jornal ali. Mas para eles não fazerem muita bagunça enquanto eu tô filmando, eu deixei eles aí dentro. Oi, amor, fala oi! Oi! Melhor não falar que se começar. Aí aqui é a janela que dá lá para fora. Tá um pouco suja essa janela, né, gente? que mostra lá fora, onde a gente estava, meus passarinhos que estão caídos ali, o meu minha planta minha de café. Temos ela aqui. Aí temos a TV. Dá para me ver de novo. A TV separa ali do meu escritório e a comodazinha. Aí vou mostrar desse ângulo aqui para vocês. Tem outra prateleira. Tem outra prateleira ali. E um relógio enorme, para não perder a hora, que aqui nós somos muito pontuais. E eu falo isso no vídeo de choque cultural, de é muito pontual, então vai lá checar depois. O vídeo vai estar na descrição ou aqui nos cards. Vindo para cá, nós temos o meu quarto, meu e do Simo, nosso quarto. E ali temos uma poltronazinha. A cômoda, mais um espelho, <risos> a cama, nossa cama é bem grande, e nós temos dois edredons. Eu coloquei um por cima do outro, mas nós temos dois. O Simão dorme com um eu durmo com o outro, porque senão vira briga. Aí aqui temos um guarda-roupa, que já estava já embutido aqui né, na casa, ainda bem. Aqui da janela para trás do apartamento que tem um jardim também lá atrás, um jardinzinho. Ali naquele prédio é uma escola, é uma escola bem grande, dá toda a volta ali no Quarteirão e mais vários prédios ao redor e ali é aquela grande e antiga caixa d'água aqui da cidade de Nesville. e temos isso aqui. Esse é meu quarto. Agora, bora ir pra... Deixa eu checar aqui se tá tudo bem com o meu áudio. Tá. E agora, nós vamos ali pra nossa sala de jantar e meu estúdio. O um estúdio bem improvisado que nós temos aqui para gravar os meus vídeos. Então, é aqui que eu gravo todos os meus vídeos para vocês todos os meus inscritos e os não inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Aí temos aqui, bem improviso, o Simon, que, que montou tudo para mim. As nossas lâmpadas. É, e, as, e aí, quando, quando né, a gente vai jantar ou alguma coisa, às vezes a gente janta ali na sala, mas quando a gente janta juntos ou, ou convida alguém para vir aqui em casa, nós colocamos a mesa e tudo então é isto. aí né? essa partezinha do estúdio temos um, um uma prateleirazinha ali ali temos o, o varalzinho que geralmente fica em outro lugar mas eu vou estender roupa já já uma prateleira aqui também sempre em todo lugar vocês vão ver uma baguncinha do simon né as ferramentas dele porque é assim a vida, né? Tem as minhas bagunças também e tem as dele. E é isso. Aqui é a sala de jantar e meu estúdio. E vindo pra cá, nós temos a cozinha com o um chão xadrez. E entrando aqui na cozinha, desse lado aqui, nós temos minha roupa que eu lavei. Preciso pendurar, mas preferi mostrar o vídeo antes de pendurar, né? Pra não pegar aquela coisa... Aqui na Dinamarca não tem lavanderia nos apartamentos antigos, às vezes nos mais modernos tem. Então a máquina de lavar, ou ela fica no banheiro, se tem espaço, ou ela fica na cozinha. E no nosso caso, ela fica aqui na cozinha. Ali é um negócio que ficava aquecedor, então é horrível a parede, mas tudo bem. E a nossa geladeira, micro-ondas. Ganhamos uma air fryer bem enorme, ela é ótima uma torradeira e gente esse aqui ó não tem muito a ver com o vídeo mas é uma coca-cola transparente é muito legal tem gosto de coca-cola mas ela é transparente ela é feita aqui na dinamarca legal né um dia eu posso fazer um vídeo experimentando e mostrando pra vocês aí aqui é todas as minhas vitaminas para o meu baby e o fogão, que já veio aqui na casa, né, o fogão já tinha, a geladeira e micro-ondas são nossos, e a pia. Na realidade, apesar da, do apartamento não ser muito grande, a cozinha é grande, tá vendo? Então tem um espaço bem legal na cozinha, que eu gosto bas bastante. Aí aqui tem mais uma prateleirazinha, que eu guardo os pratos, os copos e mais algumas coisas. Ali no cantinho é o cantinho da bagunça. E aqui são as garrafas que eu junto para trocar no mercado. E eu fiz um vídeo sobre é, juntando latinhas aqui na Dinamarca. O link vai estar tá aí em cima também nos cards. Se você quiser ver depois ou na descrição do vídeo. E aqui as minhas coisinhas. E é isso. Mais plantinhas, né? Porque nós gostamos das plantas. E aí nós temos around. É isso, essa é a cozinha. E bora voltar lá para a sala para a gente finalizar esse vídeo. É um tour bem pequenininho, esse aqui é o cenário do meu, dos meus vídeos. É um apartamento bem pequenininho, mas bem gostosinho, bem aconchegante, e nós estamos bem felizes de é, ter esse lugar aqui para nós agora. Então, Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um like aí no vídeo, é, comenta se você quiser e também não se esquece de se inscrever no canal e vai ser incrível ter você aqui com a gente, seguindo e vendo os meus vídeos. Valeu, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!